Eu Esteja convosco, Ele, Ele está, está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória, Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão angustiadas com o pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo só em pensar no que vai acontecer ao mundo porque as forças dos céus serão abaladas. Então, eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça porque a vossa libertação está próxima. Tomai cuidado para que vossos corações não fiquem sensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida. E esse dia não caia de repente sobre vós, pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de teres forças para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficares em pé diante do Filho do Homem. Palavra da Salvação. É a voz, Senhor. Estamos numa jornada e um novo ciclo surge. É o tempo do advento. Advento quer dizer espera. E é uma espera cheia de esperança. Não é uma espera qualquer. Esperar você pode esperar qualquer coisa, não é? Uma notícia que talvez não seja das melhores, dependendo da situação. Esperar alguém chegar, esperar por um resultado, mas a nossa espera é acompanhada da esperança. É em Cristo Jesus, ansiar por dias melhores. Uma fé sem esperança é uma fé vazia, feita apenas de preceitos, de práticas religiosas que são infrutíferas Mas uma fé que tem como irmã gêmea a esperança É uma fé que move as pessoas A espera a qual Deus nos convida Não é uma espera passiva de quem fica de braços cruzados Esperando Deus fazer por mim Tem até gente que gosta de assumir esse lema né? Deus vai lutar por mim ah é? E você? Você está na batalha também? Ou é ele que vai fazer tudo? Essa espera pela ação de Deus, a manifestação de Deus Deve mover o meu coração e as minhas atitudes É uma espera ativa E como ela é? De um coração cheio do amor de Deus Que é transbordante quem faz uma experiência com o amor de Deus Tem necessidade de compartilhar essa experiência Então é algo que Deus derrama sobre nós E que não é uma reserva para a gente usar somente Para aquelas pessoas mais queridas, é? para os amigos prediletos Ou para aquela pessoa Tem gente que direciona o amor apenas a uma pessoa e parece que ninguém mais existe, não é? É assim que acontece em algumas paixões obsessivas. Não é desse amor que nós estamos falando. Nós estamos falando de um amor que enche o coração de tal maneira que transborda, que vai em direção a outras pessoas, que não se contenta apenas em estar com um grupo fechado dos meus, mas é um amor que tem necessidade de ser comunicado Assim é o amor de Deus E nesse tempo de espera A cor roxa aparece Como um símbolo da nossa necessidade De conversão Nós somos pessoas de igreja Participamos da Santa Missa Mas será que nós estamos convertidos mesmo? Ou quem sabe nós estamos nos distraindo até com as nossas práticas religiosas, deixando de mudar aquilo que de fato nós precisamos mudar. Existe uma onda muito grande de devocionismo, em que as pessoas reduzem a fé simplesmente a uma devoção. As devoções são importantes para que nós possamos alimentar a nossa fé e consequentemente agir em nome de Jesus Cristo. Mas a fé é mais do que isso, a fé é sempre experiência com Deus, experiência que se dirige também para o outro É um sair de si e para isso nós precisamos mudar muitas coisas dentro de nós Porque nós não estamos isolados no mundo, não é? nós estamos com outras pessoas e mais do que nunca nos nossos tempos nós percebemos o quanto aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer vai refletir na vida do outro, até em nível global. Nós estamos todos conectados uns aos outros, a gente percebe, não é? O quanto a nossa omissão ou o quanto a nossa ação é capaz também de refletir positivamente ou de forma negativa na vida dos irmãos. Nós esperamos Jesus. E aqui nós temos a coroa do advento, que com as duas primeiras velas nos lembram essas duas primeiras semanas nas quais nós ouvimos falar da segunda vinda de Jesus, quando Ele voltar a esta terra glorioso, cheio de esplendor para nos buscar. Nós não podemos estar dormindo, é preciso estar atentos, acordados. Não sabemos quando essa visita inesperada vai chegar até nós. Quem já recebeu uma visita de surpresa, hein? Pois bem, será assim também a volta do Senhor. E nos outros dois domingos mais próximos ao Natal, nós vamos meditar sobre a primeira vinda de Jesus. Quando Ele vem a esse mundo, criança, frágil, pequeno, tal como um rebento de uma semente. Deus quis vir ao mundo da mesma forma que nós. Ele foi gerado, gestado ao longo de nove meses. Numa gravidez, claro, que por obra do Espírito Santo, da Virgem Maria, uma gravidez especial, mas uma gravidez também que nos lembra a forma como nós nos desenvolvemos dentro desse vaso sagrado que foi o útero da nossa mãe. Nós estamos como que grávidos nesse tempo de advento. Quando uma mulher engravida, nós costumamos dizer que o pai também fica grávido, não é? Às vezes acaba até crescendo a barriga junto, verdade não é? É, é um efeito psicológico não é? da, da gravidez. Pois bem, todos nós como igreja estamos gestando Jesus Cristo nesse tempo de espera. E o tempo de gravidez tem os seus desconfortos, não é? Não vamos romantizar aqui não. Tem um momento de mal estar, um momento de medo... De receio em relação à saúde daquela criança Até o medo de perder Tudo isso é muito natural Principalmente nos primeiros meses Isso pode ser uma experiência Esta pode ser uma experiência vivida por muitas mulheres não é Mas acima de tudo existe uma alegria Uma alegria mais discreta Mais contida nos primeiros tempos Para alguns Mas ela está presente Assim também Essa espera por Jesus, traz em nós um misto de sensações, hoje Jesus ao falar da sua vinda, se usa de símbolos bastante fortes, ele fala daquilo que acontecerá com os astros, o céu será abalado e tantas outras coisas acontecerão, é claro que nós não podemos ler Literalmente esta palavra Existe aqui um sentido o funcionamento dos astros É algo perfeito Porque foi Deus que criou Agora imagine isso em desordem Se nós Temos até influência não é, da lua Em tantas coisas é, Na maré e tudo mais Imagine tudo isso desorganizado Hã? Jesus está falando De um mundo que pode experimentar a confusão, que pode se ver desestruturado por tantas razões, como o povo que viveu mais próximo da existência de Jesus sobre a terra, experimentou quando a cidade de Jerusalém virou ruínas, foi destruída. E também quando nós nos sentimos destruídos por dentro, quando as coisas ao nosso redor, aquele mundo... De desilusão, é? que muitos nós podemos presenciar Parece que está caindo à nossa frente E nós também nos vemos como que sem forças Esta é a experiência que todos nós fazemos algum dia na vida A experiência da angústia Experiência que uma mulher grávida pode fazer em um dado momento Mas depois de tudo isso, desses sinais Que podem denotar um mal estar, apreensão Vem o próprio Jesus sobre as nuvens com grande poder e glória. Aquele que veio pobre, aquele que caminhou no meio de nós, voltará agora na sua glória, no seu esplendor. E nós acreditamos na segunda vinda de Jesus. E quando o Evangelho ou a palavra de Deus nas profecias falam dessa segunda vinda... Cores fortes aparecem nessa pintura da palavra de Deus. São símbolos, são figuras de linguagem impactantes. Vou usar um exemplo. O filho vai sair, daí a mãe chega e fala assim para ele, né? Olha, você sabe que lá é perigoso, Não é? Não vai deixar ninguém colocar nada no seu copo, não, viu? Ó, fica atento com isso. Você tem que tomar atenção com aquilo, aquilo outro. Já, já lembrou de fazer isso, aquilo, aquilo né? E um monte de coisa. E às vezes o filho fala, nossa, mas que exagero, mãe. É? E o filho fica desatento, acha que é, é demais, né? E acontece. As mães parecem profetizas, né? Eu prefiro acreditar que isso não seja praga. Não, não é? Ela está alertando. Não que a mãe saiba de tudo da vida. Não, a mãe também em algum momento pode, né, quem sabe, falar ali com a possessividade dela. Mas quando há amor, naquele alerta que parece exagerado, existe algo que a gente precisa dar atenção. Assim como nessa linguagem apocalíptica, que aparece, que fala dos astros que vão cair e tudo mais, não é? É justamente para que nós fiquemos em estado de alerta, atentos a tudo aquilo que pode acontecer, de maneira que quando o Senhor vier, Ele não nos pegue de surpresa, mas nós estejamos preparados. O próprio Jesus não quer tomar ninguém de surpresa, e é por isso que Ele mesmo nos alerta. E Ele fala assim, tomem cuidado para que vocês não fiquem insensíveis por conta da gula, da embriaguez, das preocupações da vida. E na minha vinda, vocês se sintam como que numa armadilha. Em outras palavras, Jesus diz isso para nós hoje. Os excessos nos roubam de nós mesmos e nos roubam Da presença de Deus Não roubam a presença do Senhor Porque o Senhor está sempre presente Ele é onipresente Mas pode roubar a cada um de nós Da presença dele Será que a gente bebe Com os amigos, com a família Para celebrar O que pode ser muito positivo Na medida certa Ou a gente bebe para esquecer as amarguras Ou a gente bebe para fugir de algumas realidades Será que a gente come para poder se confraternizar né? Saborear também aquilo que, que é gostoso na vida Ou a gente come para tentar compensar vazios interiores Para tentar tapar um buraco não é, Que vem com uma ansiedade louca, compulsiva o excesso traz um grande perigo, porque ele desorganiza a nossa vida e também não nos faz perceber a presença de Deus. Bem como também nas preocupações. Não adianta você dizer assim, ah, mas eu também não sou uma pessoa que bebe tanto assim ou que exagera na comida, mas às vezes nós nos preocupamos demasiadamente e pouco confiamos na ação de Deus. Preocupações, todos nós temos, angústias, fazem parte da nossa humanidade. Mas quando nós nos preocupamos demais, a própria palavra já está nos dizendo, nós estamos nos ocupando antes de uma coisa ter acontecido. Ou seja, nós estamos vivendo mais no futuro do que no momento atual. E a graça de Deus sempre vem no momento presente. Quando nós pedimos por algo futuro que ainda acontecerá, para que Deus passe à frente, para que Deus tome conta daquilo que ainda não aconteceu, nós estamos pedindo isso no presente. Até mesmo o caminho que você não trilhou, você está trilhando ainda e a graça que você pede né, de que Deus... Possa conceder Ela começa a acontecer naquele instante Em que você dá abertura Permite que Deus realmente Entre E faça junto com você Tem muita gente Hoje esperando Deus fazer tudo por ele Na verdade Deus quer fazer Conosco e é por isso Que o Espírito Santo Está em nós E foi Incutido no nosso coração, justamente para que nós possamos perceber a presença de Deus agindo com a nossa liberdade e sempre deixando Ele nos conduzir. Não sabemos quando o Senhor virá nos buscar, estamos nos preparando para a Sua vinda também no Natal e nós podemos olhar para o agora, como estou me preparando para esta festa? Para muitas pessoas, depois da tensão de um ano cheio de surpresas, cheio de infortúnios, não é? Alguns podem tentar usar como válvula de escape os exageros. No consumismo, em tantas outras coisas, não é? ou até mesmo na ideia de que o ano que vem não vai acontecer nada de mal, e perdem a oportunidade de entregar, desde já esse ano, que está sendo vivido ainda, para Deus. Esperar dias melhores, quer dizer, viver com esperança agora, desde já, porque a esperança é combustível para aquilo que virá, para onde nós estamos indo, queremos viver a preparação para esse Natal com mais sobriedade, fazendo uma revisão da nossa vida, vendo o que de fato importa nessa vida, esperando o Senhor que vem a nós como menino, esperando o Senhor que um dia virá a nós, no fim dos tempos ou no fim da nossa vida, para que, quando chegar esse momento, nós possamos dizer, Senhor, eis-me aqui, seja feita a Tua vontade, a minha vida foi esperando o Senhor e tudo aquilo que eu fiz, o caminho que eu trilhei foi na certeza de que o Senhor sempre permaneceu e o Senhor agora comigo está. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso.